Olá, mais uma vez estamos aqui presentes para tentar trazer para você um pouquinho mais do que eu sou. Eu atuo, além de consultor empresarial, atuo como perito técnico ou assistente técnico. O que, que é o assistente técnico? É aquele que presta o serviço de cálculos para os advogados para fazer uma inicial, para fazer uma liquidação de sentença, esse é o trabalho como assistente técnico. Eu sou contratado normalmente pela parte interessada. O perito judicial, ele já é um pouco diferente. Tá? O, o perito judicial é a pessoa de confiança do juiz. Ele vai te nomear, vai te dar a incumbência e a responsabilidade de você fazer a apuração dos valores. Por exemplo, uma das partes fala que não, esse é o valor correto. O outro fala, não, esse é o valor correto. Olha, eu não devo isso, eu só devo isso. O juiz fica, então, ele não pode ser é, parcial, né? Ele não pode escolher. E ele se baseia em cima de laudos técnicos, de um profissional com responsabilidade técnica reconhecido, com registro em conselho, para que possa. Ele vai chegar assim e falar, ó, oh, Evaldo, faça para mim esse cálculo e vê quem que está certo, se nenhum dois, dos dois estiverem certos, nenhuma das partes. Que é o valor? Tem, por exemplo, vamos dizer a capitalização de juros. Ah, Um fala que não tem capitalização, o outro fala que tem capitalização. Tanto como período judicial, como assistente técnico, eu tenho que provar se existe ou não capitalização, e se existir, um fator muito importante é quantificar esse montante. O quanto que isso representa? Não adianta dizer tem capitalização, mas quanto? A grande importância, tanto como perito judicial, como assistente técnico, tendo a responsabilidade técnica, tem que se apurar de forma é, totalmente imparcial, não puxando, vamos dizer assim, no linguajar, puxando a sardinha para o meu lado, ou para o lado de alguém. Isso não embasa. Então todos os cálculos têm que ser embasados. Qual que é a mentalidade que eu tenho hoje? Pegar todos os furos de lei e transformar em valores. Então eu me baseio em legislação, não é coisa da minha cabeça. Eu trabalho em cima daquilo que a lei fala. E das sentenças ou dos acordos que os juízes e os tribunais apresentam. No, no caso de cálculo para liquidação de sentença. Né? Olha, eu ganhei ação. Mas tá, o que, que significa esse ganho? Porque ninguém entra pleiteando nada em um processo judicial. Sempre tem o que? Um valor, um reconhecimento. E no caso aí da liquidação de sentença, que já transitou toda a sentença e os acordos e julgados, nós vamos fazer a apuração dos valores. Falar: olha, eu devo só isso, ou eu devo só aquilo, ou eu não devo, eu tenho para receber. E isso, o cálculo na liquidação de sentença, tanto como perito, como assistente técnico, é o que nós vamos apurar. Com responsabilidade, sempre.